Já que vocês sobreviveram ao combate ontem à noite, em diferentes graus, alguns estão feridos, outros nem tanto. Traz, trouxemos esta manhã quatro apresentações neste primeiro bloco. São excelentes apresentações, todas relacionados com a questão da cibersegurança. Espero que vocês possam aproveitá-las. Ainda estão preparando o próximo a próxima apresentação. Vamos ver se podemos ajudar. Bom, aqui vem a nossa próxima oradora. Ela é Flores, Melda Flores vai nos apresentar um trabalho chamado Lições Aprendidas de Mais de 100 Casos de Somewhere. Vamos recebê-la então com um forte aplauso. Bom, muito obrigada. Teremos uns 30 minutos entre a sua exposição e o tempo para perguntas. Bom, vou tentar não usar mais de 30 minutos. Muito obrigada, Alacnic, por ter me convidado. E hoje quero falar exatamente sobre os ransomware. Esse é o grande problema dos nossos dias e é o que é, afeta a grande quantidade de organizações. Especialmente tenho a honra de dirigir CILABS, que é o, a equipe de C CITUM, o Braço de Cibersegurança é, na América. E uma das tarefas que temos é a resposta a incidentes, uma dessas equipes de resposta a incidentes. Esse, eu estou trabalhando isso, mas esse é o trabalho de muita gente que já vem sendo feito há muito tempo. Hoje já temos 200, 200 pessoas, não, perdão, 200 casos, mas é, são data centers com muitas, muitos casos, muitas operações. Vamos ver aqui. É, na agenda as principais famílias de ransomware na América Latina, quais são os países mais afetados, vou falar sobre como as pessoas atuam quando estão sob um ataque de ransomware, e depois observações gerais, e vamos entrar de, finalmente nas lições aprendidas. Se eu começaria, a falar, começaria pelas lições, eu levaria horas, mas são as principais. Vamos ver como funciona um ataque normal, um ataque típico de Romsomware para aqueles que não, não sabem, os atacantes tentam usar contas válidas, uma maneira de consegui-las é como dizia o speaker anterior, o orador anterior, é através do InfoSteelers também todos esses, esses, esses desktops remotos eh, expostos na internet de forma insegura, não deveria haver nunca um desktop remoto, sempre deveria, haver, deveria estar por trás de uma VPN, mas há muitas organizações que assim permitem, é uma das entradas que os atacantes adoram outra, culpa, outra coisa são equipamentos vulneráveis expostos e conectados à internet, essas vulnerabilidades são exploradas para que possam acessar os atacantes possam acessar o que procuram é escalar privilégios para obter então a permissão de administrador dessa forma então entram nas, nos consoles dos firewalls e dos antivírus e adoram as de, de antivírus porque aí nesses consoles há contas de administração com altos privilégios que permitem que eles vão passeando por toda a rede uma depois que eles conseguem essas credenciais, eles vão para outros equipamentos com credenciais válidas. Esse movimento é chamado de movimento lateral. Aonde eles querem chegar é sempre o dire Active Directory, o diretório ativo. A joia da coroa é exatamente o, dire o, o diretório ativo de qualquer empresa. Antes, no passado, não era assim, mas os atacantes descobriram que é o ponto cirúrgico, o ponto é, principal de toda a organização. E quando o diretor ativo cai, ou Active Directory cai, tudo, o re, todo o resto deixa de funcionar. Também pode ir para armazenamento, para rebanco de dados, ao SAP, pode ir a outros ativos, cidades, etc. Por isso, a importância de chegar ao Active Directory. E depois que chegam ao banco de dados, esse é um lugar onde eles podem extrair informações. Eles fazem isso, extraem, para depois, depois de, de cifrá-la, já roubaram a informação. E muitas organizações pagam não para receber de volta a chave de cifrado ou criptografia, mas não, para que essa chave não se torne pública. Depois que já tivemos esta parte dos agressores, atacantes, que pegaram a informação... Chega o momento de lançar o ataque, o que observamos em todos os casos, que leva mais ou menos de uma, entre uma e duas semanas, desde que entra até que executa um ataque de ransomware. Pode haver um atacante interessado em ransomware na organização e também ameaças que estão simultâneas. Já vimos dois ou três tipos de atacantes no mesmo lugar, no mesmo servidor, ao mesmo tempo, mas com objetivos diferentes, mas este é o caso do ransomware. Quando, no caso do ransomware, os, os atacantes querem fazer uma limpeza no momento da execução do ataque. Nós que investigamos esse tipo de ataques, é, para nós é uma complicação. É muito importante encontrar o aparelho que fez a criptografia, o artefato que fez isso. Porque isso não, nos permite entender como está se comunicando, por onde está movimentando e como encontrar outros equipamentos que podem estar sendo usados pelo atacante para manter esse acesso. Se a organização não paga, publicam nos seus blogs, esses blogs são chamados shaming blogs, basicamente começam pela publicação do, do, do ataque a tal organização, depois de alguns dias começam a liberar informações, as informações extraídas, especialmente as que não sejam de tanto valor e não possam vendê la de outra maneira. Bom, já entenderam como, como funciona um ataque de ransomware, vamos ver aqui como dar uma visão geral dos países na América Latina. Uma das coisas que a minha equipe faz é focar no que acontece na região, estamos muito interessadas em saber o que acontece do México para baixo. Em primeiro lugar, vemos o Brasil, depois o México, depois a Argentina, depois Colômbia e o resto dos países. Estes são dados do segundo semestre de 2022. Essa é uma combinação entre o que é publicado nos blogs dos atacantes mais ativos da região, o que temos que atender como equipe de resposta a incidentes e o que vemos publicados em fontes abertas onde as pessoas dizem sim, eu me, eu fui comprometido pelo ataque. Há várias famílias. De Ramsomeware muito ativas na região. Atrás delas, vocês vão, bom, depois, vocês vão é, ver que são familiares, porque apareceram nas manchetes de todas as notícias. Uma delas é Lockpit 3.0, é o grande ganhador, não só na América Latina, mas mundialmente também. Temos a Black Pite e temos a Black Cat. Black Cat, particularmente tinha sido visto é, em muitos países da América Latina também no México mas ultimamente já gostou do, bom, agora o México se tornou um grande lugar para esses atacantes outras famílias, outros grupos principais que disputam o território entre si não só falamos de um tipo de ransomware e eu, eu digo porque isso, é, isso funciona no ransomware services, é um grupo de atacantes que geram esses artefatos maliciosos que serve para fazer uma criptografia, criar manuais sobre como entrar em organizações, distribuir o ransomware, mas os filiados podem trabalhar com uma ou duas famílias de ransomware ao mesmo tempo isso vai depender de quem lhes dá maior é, lucro, o mais comum é que 25% sejam para o desenvolvedor do ransomware e 75% do resgate sejam para o filiado que executou o ataque, o atacante. Por outro lado, as indústrias mais atacadas vão mudando com o tempo. Mas em geral, a indústria de serviços, hotéis, governo, setor financeiro, minorista, é, de varejo... E posso dizer que também muitas fabric... muito do setor de manufatureiro é afetado pelo ransomware. Eles não, tão, não estão tão preocupados com a indústria. Querem causar dano suficiente para conseguir que a organização acabe pagando o resgate. Esse é o objetivo deles. Eles não atacam por prazer. Eles atacam porque eles sabem o que querem. Eu, vimos algumas varia, variações de Ramson que terminam chamando o diretor da empresa para dizer parem de sofrer, paguem de uma vez, se, paguem, se pagam logo nós chegamos, podemos oferecer um desconto. Em outras ocasiões as negociações, é, bom, é, terminam em dizer assim, nós temos as demonstrações financeiras da empresa, então não digam que não tem dinheiro porque nós sabemos que tem. Justamente para identificar quanto vale a pena cobrar a vítima. Por outro lado, falando de quais são as generalidades, o que vimos em todos esses ataques. Quais são as grandes observações que temos? Em geral, as organizações, pelo menos no continente, atacadas por ransomware, não tem EDR, que é um tipo de agente que é instalado nas máquinas, que é muito mais avançado que um antivírus. E EDR vem de Endpoint Detection Response. Então muitas organizações que são atacadas não têm EDR ou têm parcialmente instalado. Vocês que trabalham em redes ou que tem que lidar com administradores se enfrentam muito, a, por exemplo, como vou reiniciar, reiniciar o servidor Vou colocar alguma coisa dentro da rede, porque vou instalar. Então, eu posso dizer a vocês que num ataque de ransomware, tudo cai. Vocês vão ter que reinstalar tudo de zero, do nada. E, então, como eu vou parar o, o serviço para reparar a, essa vulnerabilidade? Não, vocês vão ter que reconstruir de zero. Então, quando num ataque de ransomware, é melhor começar a fazê-lo. Bom... Nos ataques de, de ransomware, observamos que não existem o MFA, o duplo fator de é, autenticação. No Office 365, não, por exemplo, não existe o MFA, o duplo fator, para acessar os servidores, os equipamentos da rede. Também é comum que não haja visibilidade na LAN estejam totalmente é, às cegas também é comum que haja um excesso de permissões ou seja, todo mundo tem permissões de administradores porque acham que precisam deles, usam suas permissões na sua máquina local se conectam usando sua máquina pessoal com essa credencial de administrador rouba, o atacante rouba essas credenciais e pronto, ou compra por 10 dólares o acesso Outra das coisas, no mundo da segurança, há uma falta muito grande de pessoal. E a maioria das equipes de segurança não tem gente suficiente. Então, aí surgem os alertas. Como não tem monitoramento permanente, bom, não viram então os alertas. Então, como não viram, não fizeram nada sobre, ao respeito. Por outro lado, temos eh, também falta ou a gestão das vulnerabilidades, não há uma pessoa ou, ou pessoas dedicadas é, a isso e leva meses fazer os patches para todos esses, esses problemas. É, na América Latina temos muitos equipamentos velhos, por muitas razões. Achamos que temos que passar por processos intensos antes de mudar de fazer modificações no equipamento, porque o, de trocar um equipamento, porque o código já não funciona, porque o orçamento não foi aprovado, seja lá pelo que for. A América Latina tem muitos equipamentos legados e velhos que já não podem ser atualizados. Então, isso nos torna o lugar perfeito para ser o laboratório dos atacantes. Ontem alguém perguntava, e na América Latina há ataques? Sim, há muitos. Não só isso, somos o laboratório dos atacantes, porque eles sabem que nada vai acontecer. De fato, aqui nós vimos ataques ou seja, ataques de teste, de versões de malware que são testadas pela primeira vez aqui. e Depois surgem em produção com módulos mais avançados para serem aplicados em outros lugares. Também há muitos servidores de TI. Por exemplo, se vocês, fazem uma, se vocês escaneiam a sua rede, vão ver que tem servidores que nem sabiam nomes que deveriam não deveriam estar, que vocês não sabem quem colocou aí ou não sabem se deve, deve estar aí ou não. Ou fizeram um teste, bom, e acabou, testaram o servidor e acabou ficando durante anos. E também há uma segmentação ruim da rede. Muitos de vocês são operadores e precisam que as coisas fluam. A questão é que alguém, por exemplo, numa sucursal lá num no, no, no, no ponto distante, até que chegue ao seu core, pode ser um problema, porque o ransomware tem tempo para se propagar rapidamente. E depois, não temos, há uma série de alertas, muitíssimas, e não, não é possível analisar todas e agir é, a partir delas, deles, perdão. Isso que nos dá, é, são muitos casos, ou seja, essa é a história, nós temos muitos casos e uma, uma percentagem muito pequena de vítimas da região paga algum tipo de seguro eh, cibernético. A maioria que chega a pagar, sobretudo, é porque tem algum tipo de operação na Europa ou nos Estados Unidos. Entrando mais em detalhes nas lições aprendidas ao longo desse tempo, depois de tantos casos de Ransomware, é que não se trata de uma corrida, um sprint. É uma maratona. É um, no caso do Ransomware, é, só a investigação leva quatro a seis semanas. Então, vai, vocês vão ter, é, precisar de dias para chegar a uma certa recuperação. Imagine que o Active Directory termina decifrado completamente, que vocês já não podem acessar os seus endpoints ou os servidores, ou que o atacante tenha entrado nos no servidores e tenha eliminado, excluído todos os backups e já não seja possível recuperá-los. Então, leva dias e dias e muitas outras... É, organizações focam tanto em recuperar o dano né, o que perderam e, não, e tiram a atenção da Bom, as pessoas passam às vezes 72 horas sem dormir, simplesmente reparando reparando, então é, não usam esse tempo, não tem tempo para poder prevenir esses ataques o que nós dizemos às organizações é, mandem a metade do pessoal dormir, porque isso não vai durar um dia, nem dois, nem três. Vai levar semanas. Então é muito importante a priorização, porque é uma maratona. É, você, em dois dias não vão ter respostas. Talvez em mais dias também não. Entre as lições aprendidas... Vemos que há vários caminhos é, de ransomware, um deles tem a ver com a investigação, a investigação pode levar entre uma e seis semanas e a corrida é para encontrar rapidamente os artefatos maliciosos que são, que dão mais ideia de como foi o comportamento do ransomware. Outro caminho foi a recuperação deve ser pessoas devem ser pessoas diferentes porque aqueles que podem recuperar são os que são os donos do seu próprio sistema e a recuperação pode levar dias e me ou meses há organizações que levaram mais de um ano e não terminaram não, não recuperaram totalmente aquilo que tinha sido é, exfiltrado inicialmente e também temos que ter uma um gerente de recuperação muito bom alguém encarregado só disso e, para fazer, e que faça a recuperação com, é, com soluções que não sejam obsoletas. A mesma organização, às vezes, é organizada duas vezes seguidas em menos de dois anos. Por quê? Porque a recuperação usou versões é, obsoletas e não se aprendeu nada novo. Outro caminho é, caminho é a comunicação. E também deve ser diferente. A comunicação na América Latina, é, bom, todo mundo finge demência, ninguém diz que ninguém viu nada, ninguém viu, não aconteceu nada, está tudo bem. E o que observamos é que a transparência é muito importante para os, entre os empregados e também para fora, e quanto mais transparência, melhor. Um dos tantos clientes que atendemos na América Latina nos pediu especificamente que fizéssemos um documento que explicasse qual, como tinha sido o vetor de ataque, quais tinham sido os indicadores de compromisso, pedindo recomendações, fazendo com que. E foi, visitou a cada um dos seus clientes importantes para dizer que tinha sido comprometido. E esse cliente, no final do tempo, ou seja, com o tempo, ganhou muito mais clientes pela confiança que gerou entre seus clientes. Do ponto de vista da tática e dos procedimentos, uma das coisas que os atacantes fazem... Acho que todos os dias eles repetem isso. Não vou me repetir. Eu não vou me repetir. Porque ao longo de todos os casos que nós atendemos, nunca, absolutamente nunca, vimos que um IP malicioso se repita, um hash, um domínio. Os atacantes ou agressores não repetem indicadores de compromissos. Então muito muito comum ouvir que alguém diz assim ah bom atacaram o fulaninho será que vocês têm um hash? será que vocês têm outros indicadores específicos muito targeteados muito... não não vai isso não vai servir servir cada ataque está dirigido a um alvo específico indicadores de compromisso ou em outros... no caso do ransomware não se repetem nunca se repetem indicadores de compromisso Pero aún así, repetimos, ellos herramientas de identificar. Y en herramientas hay herramientas particulares para hacer reconocimiento, especialmente en el directorio activo. Especial. Por isso, uma das coisas que mais devem proteger é seu dire sua diretoria ativa. Tem ferramentas específicas que se usam para escanear a rede, ferramentas que se usam para movimentos laterais e, certamente, muitos de vocês estão familiarizados com vai ser sim, eu uso todo dia. Bom, mas justamente é sobre isso as eh, técnicas de living off the land, onde os atacantes usam ferramentas do próprio sistema para poderem se movimentar e, e que ninguém perceba que eles estão fazendo essas coisas, porque eles se comportam de uma forma muito semelhante a como se comportaria um administrador da rede. Também há ferramentas que eles usam para pós-exploração e também tem ferramentas que usam para fazer a exfiltração das informações que ocorre antes de ver o ataque. O que é importante da exfiltração é que o importante é que vocês saibam que eles usam ferramentas similares às que, as, as que vocês usam diariamente. E é muito difícil que vocês possam encontrá-las se vocês não tiverem controles eh, de acordo com sua operação. Agora, quando acontece alguma coisa eh, de, de ataques, de ransomware, é como se tivesse morrido alguém. Assim, para quem... Para quando acontece uma coisa que você tem um sistema com criptografia e tudo, todos os controles acontecem, então nós é, criamos o que é o ciclo de, do, do duelo, do, do, do, do, do ciclo de vida desse, dessa, desse duelo do, da questão do ransomware, e tem a época de negação, os atacantes usam um diretório eh, ativo para distribuir o ransomware. Muitos deles fazem por GPOs, muitas vezes são tarefas programadas. Mas o problema disso é poder isolar esse diretório eh, ativo é, ajuda, mas a organização se resiste a fazê-lo, ainda espera uma solução mágica para recuperar os arquivos criptografados, mas as famílias que trabalham na região são famílias que usam uma criptografia muito robusta, é muito, não é possível recuperá-lo. E não envolvem rapidamente sua equipe de resposta a incidentes, o que é um problema, porque na medida em que passa o tempo, já não tem suficientes informações para pesquisar. Então, chega o momento da raiva. E aqui o CEO ele fica bravo com o diretor de segurança, com TI. O CISO fica bravo com a IT. Um TI fala, você não fez as atualizações quando eu falei, por que não segmentamos? Depois também se fica bravo com a equipe de resposta a incidentes, o diretor-geral fica é, reclamando porque não lhe falaram que tinha que fazer esse investimento em segurança, que tinham que mudar esse servidor e que não foram claras, porque que não erraram que era preciso e acabam demitindo muita gente. E depois vem esta parte da negociação, onde a organização começa a se resistir às recomendações difíceis, de, de reinstalação e não querem comunicá-lo publicamente, e não querem fazer uma, um balanço entre a recuperação e tudo o que E finalmente acabam deprimidos porque estão assim, muito cansados. Finalmente aceitam e começam a trabalhar indo além de suas diferenças entre os administradores de sistemas, o pessoal da rede e de segurança. Se vocês percebem, e nem, nem não necessariamente vai assim uma coisa depois da outra, podem estar acontecendo muitas ao mesmo tempo. Por outro lado, uma das coisas que acontecem das lições aprendidas é, não é bom ter equip muitas equipes de resposta a incidentes ao mesmo tempo porque acontece é que uma equipe vai querer pesquisar a mesma coisa que o outro não tem acesso à mesma evidência então no caso de ransomware vocês têm que ter uma equipe de incidência que seja líder se precisarem de algum apoio só envolvam em determinadas partes mas que fique bem claro quem que lidera o incidente e a, e a investigação uma outra lição aprendida é que sempre há esfiltração de informações, mesmo que não haja evidência. Sempre a alta diretoria vai querer obrigá-los ou a dizer ou convencê-los de que bom, não tem evidência de que foi exfiltrado Então, não adianta falar ao conselho diretor que foi esfiltrada informações porque não temos evidência. Na nossa experiência, em todos os casos de ransomware ocorre, então, mesmo que não haja dados ou evidência porque foi apagado pelo atacante, o mais possível é que tenha havido a filtração da informação. Os métodos mais comuns são feitos usando ferramentas como o que conhecemos bem. Mega, r manda para Dropbox ou por um FTP ou Google Drive. Desligar a o diretório ativo pode salvar o resto da rede porque se ainda não, foi, não está criptografado, porque aí é onde muitas vezes é onde os atacantes lançam o ransomware. Além disso, a questão de quando tem um caso de ransomware, vocês têm que validar as tarefas programadas, validar a última GPO instalada, porque são uma das duas principais coisas que os atacantes fazem, ou se tem scripts de PowerShell rodando os seus diretórios ativos. Essa parte é bem importante, porque talvez vocês viram os Jump servers onde vocês se conectam. Os atacantes também é, têm paixão por isso, porque facilita sua vida. E isso porque quantos administradores de redes não adoram deixar seu RPG? Eu não lembro exato do nome. Isso aqui o CRT com todos os usuários, as senhas prontos para entrar, dois cliques e conectam, ou adoram deixar o TXT com o usuário e a senha, para que tudo seja mais fácil Bom, quando os atacantes entram, a única coisa que faz, precisam fazer é copiar a configuração e voar tiveram acesso ao que queriam e não investiram mais tempo em procurar as senhas então como administradores é importante ter cuidado com o que fica ali nos jump servers, mais uma lição aprendida é a importância de reconstruir primeiro o diretório ativo, porque num caso de ransomware, falamos primeiro que temos que construir esse aplicativo de negócio para fazer A OB, mas o que não se percebe é que se não se priorizar a reconstrução do diretório ativo, é que vai acontecer que não vão poder chegar ao respaldo, o backup se tiverem, ou os bancos de dados não vão funcionar, porque não tem a autenticação necessária. Além disso, e isso é porque tudo está conectado. Por outro lado, é importante que você seja o que a gente chama como Laundry Network, Gray Network ou Recovery Network. Este conceito significa que você tem sua rede já comprometida, onde tudo está criptografado, tudo está errado. Mas é importante ter uma rede intermediária, uma rede cinza, isolada, Onde você possa reconstruir, você já reinstalou o novo equipamento, começa a fazer o hardening, instala o EDR, acrescenta MFA, se tiver um backup para reconstruir, você vai inspecionar que não tenha nenhuma coisa errada. Aplica os patches para evitar vulnerabilidades, observa por um tempo e quando fica pronto você devolve para a produção. É a melhor forma de voltar para a produção, mas muitos falam, não, isso é muito difícil, é impossível, não posso fazê-lo. E o atacante termina criptografando novamente o que já tinha sido reconstruído. Então imaginem como isso é terrível para uma organização. Vocês pensam que o atacante fez os danos, criptografou e foi embora? Não, ele fica ali para curtir quanto que vocês sofrem, porque se vocês podem sofrer mais, porque vamos deixá-los em paz? Se ele pode colocar maior pressão para que pague mais rápido. Além disso, a gente também aprendeu que é muito comum que se acredite que se uma coisa não está criptografada, então isso não está comprometido. Nada está comprometido. Isso é uma coisa falsa que não esteja criptografado, não quer dizer que não está comprometido. Quando a gente detectou que o, o, o diretório ativo não está criptografado, é porque o atacante o usa para manter sua presença na rede. E quando é o diretório ativo, eles não as organizações não querem reconstruí-lo, porque é muito trabalho, pensam que ele esqueceu, e não é bem assim que funciona. Também aprendemos que infelizmente os, os piores ataques ocorrem no, nos finais de semana e nos dias nos feriados que é quando as organizações estão com a guarda mais baixa. Então, na próxima, no próximo Natal, no próximo Ano Novo, não mandem todo mundo de férias, porque talvez tenham surpresas. E aí é quando temos que preparar, estar prestando muito mais atenção. E eu também queria falar que o preparo é uma questão chave, tudo isso que eu falo pode ser mitigado, não quer dizer que não vai acontecer, mas tem muitas coisas no caminho que podem ser mitigadas, ser boa visibilidade na rede, boa segmentação, uso, tudo o tudo que é bom é como se a gente se alimentar com frutas e verduras e praticar o que fazer. No caso de ransomware, a quem vão avisar, quem vai ser o guarda, onde tem o backups, como vão fazer para que não sejam criptografados. Tudo isso pode ajudá-los a estar mais bem preparados para uma situação deste tipo. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos um pouco, o tempo é curto. Então, se tiverem pergunta, por favor, é, perguntem, a, lhe perguntem no break, a Imelda. Muito obrigada pela interessante exposição. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Então, antes de apresentar meu próximo orador, vou mostrar alguma coisa a vocês.